Olá, graças e paz! Seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a esse vídeo. Tenho certeza que se você clicou nesse vídeo, é porque há um interesse da sua parte em saber, em conhecer e poder celebrar a Páscoa Bíblica. Diferente daquilo que nós estamos vivendo, porque a nossa cultura adotou a tradição, ou costume da Páscoa Católica Apostólica Romana. E eu quero te mostrar através da palavra de Deus que existe alguns elementos importantes dentro da Páscoa Bíblica e é importante você ficar sabendo. Então faz assim, fica mais um pouquinho aqui comigo, eu tenho certeza que muito Deus nos ensinará através desse entendimento. Música <risos> De Êxodo capítulo 12, versículo 8, a palavra de Deus diz: Naquela noite comerão carne assada ao fogo, com pães asmos, ou pães sem fermentos e ervas amargas. Como eu citei no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, o link desse vídeo está aqui embaixo para que você possa entrar nesse entendimento a Páscoa ou a primeira vez que a Páscoa é citada na Bíblia era é para o povo hebreu que está relatado no livro de Êxodo, capítulo 12. Deus viu a aflição do seu povo e pediu para que o povo viesse então sacrificar um cordeiro para que pudesse ceiar na presença de Deus juntamente com outras pessoas se a família fosse pequena. Mas não somente o cordeiro era um elemento importante, Assim também o um segundo elemento chamado pão-asmo ou pão sem fermento. Assim também como um terceiro elemento chamado ervas amargas. E eu quero investir os nossos próximos minutos falando sobre esses três elementos. O cordeiro sempre foi um animal escolhido por Deus desde o Antigo Testamento para que no mínimo uma vez por ano o povo de Deus fosse até ao tabernáculo e ali empunhasse as suas mãos sobre a sua cabeça, pedindo perdão pelos seus pecados. E feito isso, o animal era sacrificado e apresentado ao altar como sacrifício pelos seus pecados. A palavra de Deus fala segundo aquilo que João Batista falou em João capítulo 1 versículo 29 Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus se fez o Cordeiro para que todo aquele que o aceitasse e colocasse a sua vida diante dele Confessando seus pecados, a palavra de Deus vem dizer que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar para nos libertar. Diferente do elemento que hoje na nossa cultura foi colocado na Páscoa, que é o coelho. Vamos ver da onde que surgiu esse animal o coelho na tradição pascual? A Palavra de Deus diz que o coelho ele é um dos animais que a Bíblia considera na lista dos animais imundos. Aqui no Brasil, em meados do século XVIII, os imigrantes alemães, sendo de acordo com a mitologia germânica, onde o coelho era um símbolo da deusa da fertilidade, muito diferente do real significado da celebração da Páscoa bíblica. E o nosso segundo elemento, que faz parte da Páscoa nos dias atuais, que é o ovo, o ovo do coelho e o ovo do chocolate. Da onde será que se originou esse elemento para esse tempo pascual? Na região mediterrânea do leste europeu, quando se chegava a primavera, os ovos eram cozidos e com as suas caças faziam pinturas declarando a fertilidade sobre o sol. Na Páscoa Bíblica nós não encontramos o elemento ovo, e muito menos o ovo de chocolate ou o ovo. Diferente disso, o segundo elemento a qual nós encontramos na Bíblia são as ervas amargas. Elemento que dá para entender que Deus assim ofereceu para que o povo hebreu viesse fazer parte dessas ervas amargas para lembrar da dura escravidão do tempo do pecado onde o povo era escravizado, onde o povo tinha um jugo pesado sobre os seus ombros. Quando a gente olha para Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e ele mesmo provou dessa amargura da morte e do sofrimento, diferente daquilo que a Páscoa hoje nos oferece, que é a doçura e prazer. Mas a consequência do pecado é amargura, é dor e é sofrimento. E o nosso terceiro elemento, qual será? Jesus um dia disse aos seus discípulos, estejam atentos e cuidados com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque um pouco de fermento eleva toda a massa. O terceiro elemento que nós encontramos na Palavra de Deus para a Páscoa Bíblica é o pão a asmos, o pão sem fermento. Quando a gente olha para esse elemento, diferente daquilo que nós encontramos hoje com aqueles bolos, aquelas cucas, aquelas doçuras, o pão sem fermento, ele nos dá um entendimento que o fermento que eleva, ele pode nos levar para longe, do propósito ou dos princípios do Senhor. Tanto é que esse fermento nos tirou longe da tradição judaica, da tradição hebraica, da tradição da Páscoa bíblica. Nos levou para uma Páscoa sem entendimento, sem conhecimento, mas se faz dentro desse mundo consumista, dentro desse mundo capitalista. Por isso que o convite principal da Páscoa é fazer isso em memória de Cristo. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo para que a gente possa fazer e realizar e celebrar a Páscoa dentro de um entendimento. Então se você deseja saber disso, curta essa mensagem, deixe o seu amém na caixa de texto para que esse canal venha entender a importância, a relevância desse assunto. E eu tenho certeza que quando nós celebrarmos a Páscoa, nós celebraremos dentro de um outro entendimento. Um entendimento da palavra de Deus, um entendimento bíblico. Hoje a gente já pode saber que não é o coelho, não é o ovo de chocolate e muito menos cucas e bolos, mas os elementos que fazem parte da Páscoa bíblica é o cordeiro, pães, asmos e ervas amargas. Que nós possamos conhecer a verdade e a verdade venha nos libertar em nome do Senhor Jesus. deixa te abençoe. Fica com Deus.